mas pode ser também extremamente perigoso se nas suas biografias o senhor exaltar os heróis populares, inimigos da sociedade. Imagina se o senhor escreve sobre o Lula e o Lula é solto. Imagina! Lula livre! Não há perigo! polícia me perseguiria! Quebramos o tabu!